Vai, Perfe, escolho-te a ti! Perfeito. Com canela! Ok! Espera aí! Não, não! Quando eu aceitei a brincadeira não era para comer canela! Como tu! Como tu! Opa! Fogo! Os meus Pokémon nunca me obedecem! E eu trato-os também! Só lhes dou pai porrada uma ou duas vezes por dia! <risos> Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Sou Perfe e sejam bem-vindos ao primeiro Perfe, escolho-te a ti! em que hoje vou comer canela, porque vocês deram-me esse desafio e eu fui comprar, tipo, bué porque? porque eu vou comer uma colher de canela por cada dia que eu falhei, do prazo ah, e já agora, no prazo, eu vou aumentar o prazo para 5 dias porque, epá, estou cansadinho estou cansadinho <risos> mas bem, bora lá, né? Tenho aqui uma colherzinha, estou a brincar, eu sou risco, é né? claro, também não exageramos, né? Mas, se calhar vai acabar por ser esta. What? Ah, para lá. Ah. Ai, agora comer uma colher por cada dia que eu falhei. Ah! Vá, bora lá. Iii, eu não queria sujar, era tudo. Não! Oh, cadê-me? Vou ter que varrer. Bem, uma. Eu sei que isto é pequenino, mas tipo, eu vou comer 4 colheres de canela. Hmm. Hmm. Hmm. It's weird. Okay. It's mind there. Uh. Ai, eu não estava nada à espera que isto fosse assim. What the fuck? Eu comprei esta canela toda. E... Ok, esqueçam, tipo, não vou comer mais. Pá, mas acho que dá, tipo, 4 colherinhas destas. É, só aqui para um safado. Mais um bocadinho. Porquê é que eu vou fazer... Eu sou o mesmo burro! Porquê é que eu vou fazer isto outra vez? fica viciado <risos> ah. não não vou comer, não vou comer mais ah. Ah. vamos ver pá mas depois não digam que eu não faço nada por vocês hein? ah mas pronto este foi o vídeo já uh, yeah. ah, só mais um <risos> Não faças é bosta. vá, não fa. Aí vai o aviãozinho. Mm, get some. Thank you very far. Yeah. Yeah. Acho que vou comer arroz doce sem canela nos próximos 5 anos, ou seja. Mas já, yeah, em princípio daqui a 5 dias posto um novo vídeo, senão podem postar mais um desafio. Não me façam comer canela, por favor. Se não é, tenho de comer, não é? Eu não quero comer canela. Isto não é assim grande coisa, por acaso. Mas pronto, não se esqueçam de subscrever, dar o like e comentar essas cenas todas. Fiquem bem! Até logo!